Olá pessoal, beleza? Franz Rezende, mais um dia aqui na Casa dos Legistas, sua websérie, mostrando aí a construção da minha casa, do meu sonho, a realização do sonho da minha família, beleza? Pessoal, estou aqui em cima do telhado. O pessoal da Vildes acabou de terminar a estrutura que vai receber a telha de fibrocimento. Eu vou mostrar para vocês os detalhezinhos. Bom, pessoal, a estrutura do telhado é essa aqui, ó. Uma estrutura toda em aço, né? em ferro. Ele é todo soldado, ó, tá vendo? Tem os pontaletes aqui. Isso aqui, pessoal, que segura, tá? A, a, o eixo central, tá? São, é toda uma armação de ferro, né? Apoiada sob a laje. E aí, sob essa estrutura aqui, ó, é soldado. Tudo bem soldado, ó. Bem soldado mesmo, tá? Essas peças de metal aqui, que vão suportar o telhado, já foram passados, já foi passado os arcão, que a gente chama, né? Que é aquela, aquela, aquele protetor, né? Pra não enferrujar. Então, todas as peças já estão com proteção de ferrugem também. E como vocês podem ver, pessoal, aqui a casa vai ser duas águas. Vai ser uma queda pra lá e uma queda pra cá. Desse lado aqui é a mesma coisa. Então, esse aqui é o, é o espigão central. Então, vai ter uma queda virada pra lá, em cima da sala. Uma queda virada pro lado dos quartos. Aqui é onde vai ser a caixa d'água, né? Que é a estrutura da caixa d'água. Então, pessoal, o que acontece? Aqui, ó. Uh, diferente daquele, daquele sistema de telha ali ó, mostrar para vocês Diferente daquele sistema de telhas Onde é preciso colocar as ripas né, Para apoiar as telhas Aqui não Aqui como a telha de fibrocimento, ela é grande Tem 3, 4, 5, 6 metros Você apoia ela E aqui nesse ferro aqui é parafusada A telha é parafusada aqui pessoal Nessa chapa aqui tá? Isso aqui é uma, é uma viga, viga U né, De ferro Uma viga U de ferro então em cima dessa viga aqui ó, é apoiada a telha e em cima da telha parafusado o, o, o parafuso atravessa essa chapa aqui aí a, a, as, as telhas de fibrocimento ficam apoiadas sob essa estrutura de metal aqui, pessoal. Lembrando que essa estrutura também poderia ser de madeira, tá? Mas a gente optou por ela ser de metal. Franz, mas beleza! A estrutura está montada, vai ter a telha de fibrocimento sobre ela parafusada. E para onde vai a água? Essa água vai cair no telhado. Vai para onde? Pessoal, na ponta da estrutura vai ter um capta, uma captação de água. Por isso que esses canos de PVC estão aqui. ó. Na, em todos os, na, vai ter um coxo de fora a fora aqui. Nos dois cantos lá vai ter uma captação. Lá naqueles dois cantos também vai ter, vai ter um coxo de, de, de calha ali. Vai captar toda a água da telha. Isso vai escoar lá no final, ali a gente vai ter um condutor que leva essa água para fora do telhado e desemboca lá fora, então é, a estrutura do telhado é essa pessoal estrutura metálica, a vai ser apoiada sobre essa estrutura, essa estrutura metálica a telha, aquela telha ondulada, né? aquela telha de fibro cimento e para a captação da água dessa telha é feito todo o sistema de drenagem com calhas e essa calha ela desemboca então no condutor que leva essa água embora e assim não vai chover dentro da minha casa. Beleza, pessoal? Ó, hoje a gente tá mostrando a estrutura. Em breve a gente vai mostrar a instalação das telhas. Então fica ligado aí para você ver como que é o processo por inteiro. Beleza, pessoal? Mais uma vez aí, curta, compartilha os vídeos. E não deixe de acompanhar todos os vídeos dessa websérie A Casa dos Olejistas para vocês no próximo vídeo. Fui!